Outro ponto é pensar, olha, o que é terapia AT? Ter? Então, terapia AT, ter, para tentar deixar um pouquinho mais uh, objetivo, é essa disponibilidade de estar junto de outra pessoa, que a gente pode chamar de paciente, de acompanhado, em qualquer situação, literalmente em qualquer situação. E por isso que pode ser uma situação de festa, um teatro, cinema numa viagem, na praia, na escola, dentro da casa do paciente. E essa é uma ideia interessante também. O acompanhamento terapêutico ele acontece também dentro da casa do paciente. Eu já tive situações onde o aluno... Enfim, a pessoa que eu estava dando supervisão, se questionava, né, até que ponto o, o acompanhamento terapêutico é acompanhamento terapêutico quando a gente está dentro da casa do paciente. E é, é acompanhamento terapêutico, porque o acompanhamento terapêutico é essa disponibilidade, essa abertura para estar com quem precisa da gente, onde for. Se naquele momento o paciente, ele se encontra em casa, não consegue sair da cama, a intervenção vai ser ali, tu vai ficar do lado da cama, tendo contato com aquele paciente. Paciente se recuperando, conseguindo sair da cama, ir para a sala, para a cozinha, vai ampliando cada vez mais a circulação e tu segue sendo disponível a essa circulação.